É muito, é, muito, é muito divertido, né, você tirar onda com as teorias da conspiração dos amigos ou dos conhecidos, os delírios dessas pessoas, as dissonâncias cognitivas, mas esse vídeo, eu tem maneira de fazer vídeo meio perturbador, né? Porque a gente tem que pisar no calo, assim, né? porque a vida não está fácil o suficiente, né? quer dizer, já está fácil demais. Então tem que ficar um pouco mais difícil. Esse vídeo é para a gente tentar buscar as nossas próprias tendências a cair ou criar nossas próprias teorias da conspiração, nossos próprios delírios e entrar nos nossos próprios ciclos viciosos de dissonância cognitiva. Eu digo isso sem me sentir superior, evidentemente, porque eu tenho que fazer isso o tempo todo comigo mesmo. Toda hora eu percebo que eu estou caindo para um lado porque que você precisa de algumas bases, né? Você atualmente trabalha assim, você não, não funciona muito bem com a dúvida, né? com... não sei. Eu lembro que uma vez eu coloquei um... comentei alguma coisa sobre evolução, sobre a origem da vida no YouTube, um vídeo aqui no YouTube mesmo, não foi meu vídeo não, um outro vídeo, e uma pessoa falou, eu preciso saber como começou a vida, mais ou menos assim, cheio de letras, né? E, cara, não sabemos. A gente tem que saber que há coisas que a gente não sabe, que a gente não chegou ainda, temos hipóteses, mas uma hipótese está longe de ser uma teoria, então podemos até falar, se quiser muito. Só que tem coisas para as quais a gente não consegue nem ter hipótese direito. Quando você vai olhar os políticos, por exemplo, até que ponto eles sabem das besteiras que eles estão falando, até que ponto eles são terraplanistas, por exemplo, né? para pegar o exemplo mais absurdo, né? Ou eles estão tirando onda de terraplanistas porque acham que isso vai funcionar de alguma forma, vai dar a impressão que ele é uma pessoa simples, ou se é psilar. Até que ponto né, essas pessoas realmente estão, é, são o que elas aparentam ser? Tem uns que parecem ser burros, tem uns que parecem ser inteligentes e não são, tem uns que parecem ser honestos e não são. E a gente não tem muito como avaliar, a não ser quando aparecem realmente evidências concretas se aquelas pessoas são mesmo aquilo não sei se conhecem por exemplo se elas têm envolvimento umas com as outras será que o político que odeia o outro político que está sempre brigando lá com outro político na verdade não são amiguinhos trocam mensagem privada é secreta por Signal e estão planejando toda essa guerrinha porque enquanto fica a guerrinha entre eles os outros não são eleitos não sabemos não tem como saber muitas dessas coisas então a nossa mente inventa uma explicação qual é a necessidade que a pessoa tem de inventar uma hipótese totalmente maluca, que não atende um monte de coisas que acontecem de fato na, no mundo real? Né? Se já tem teorias, né? tudo bem. primeira coisa que nos leva a ter esse problema é que está difícil de entender o mundo. Não só o mundo natural, né? com galáxias gigantescas, trilhões de galáxias, Galáxias com... acho que está em 300 e poucos bilhões de estrelas na nossa galáxia, estimativamente. Um universo gigantesco, 90 trilhões de anos-luz, é isso? É, de, de, de diâmetro? E ele faria só parte de um multiverso? Como é que a nossa mente vai processar essas coisas? A gente precisa de uma explicação aceitável para a nossa consciência. Para a gente não se sentir sem chão, eu estou falando, estou lembrando, eu tenho que reler esse livro, Demien, do Hermann Hesse. E ele foi muito visionário nesse livro, que o Demien fala a certa altura, alguma coisa do tipo, tem muitos anos que eu li esse livro, que só as pessoas que não têm uma concepção de mundo, que têm a mente vazia, podem estar prontas para as transformações que estão a caminho. Esse livro foi escrito na década de 60 do ano passado, no século passado, talvez antes enfim, ele foi muito visionário, porque é o ponto que a gente está, um ponto de transição de paradigma tão bizarro, que talvez seja a primeira vez que a nossa civilização passa por algo tão intenso, desde que surgiu a, o Homo Sapiens lá, uns 300 mil anos no passado. E com isso cai todo quanto estruturas, estruturas morais, a nossa própria percepção de consciência, de gênero, que é uma coisa que é tão importante, por que né, gênero é tão importante? Esse assunto por outra... Coisa, né? Qual é a importância se eu tenho um, um, um, um pênis e eu gosto de vestir rosa, ou eu gosto de me comportar como mulher, ou eu gosto de outras pessoas com pênis? Qual é a importância disso para definir quem você é? Né? A gente não deveria se definir pela nossa cultura, pela nossa bondade, pela nossa empatia, em vez de se definir pela nossa... É, orientação sexual, para nossa definição de gênero, enfim, vamos em frente, que aí já é outro vídeo que eu já de... fiz alguma coisa nesse sentido, eu acho. Se fiz, eu vou colocar um link aqui, se não fiz, tem link para um post que eu fiz sobre identidade e ideologia de gênero, fiz dois posts, pelo menos, no meu blog. Então, chegamos nesse ponto da história da humanidade que a gente está perdido, a gente está assustado, e a gente precisa sentir um chão embaixo dos nossos pés. Seria muito legal se a gente desenvolvesse a capacidade de não precisar desse chão. De ser capaz de simplesmente aguardar as respostas para as coisas que não temos como responder ainda. Né? Conviver com a dúvida. Só que somos 7 bilhões de pessoas e é uma estupidez pensar que a gente pode fazer 7 bilhões de pessoas pensarem de um mesmo jeito. É uma, recomendação, é uma sugestão, recomendação é forte. Uma sugestão para você não se apegar tanto a convicções, a tradições, ao que já foi, a uma explicação aceitável do universo. Vamos aprender a viver um pouco com a dúvida, Eu acho que vai te fazer bem. Também não adianta ficar assim, é, totalmente errático totalmente errática. Né? O pessoal está usando o E, agora totalmente HAT-Q, substituindo o O e o E, o O e o A pelo E, acho que é uma solução interessante, para a gente usar um gênero neutro no português, mas também é assunto para outro vídeo. Então temos aí uma mente assustada, somos macaquinhos, não podemos esquecer disso. Há muito pouco tempo a gente começou a desenvolver uma civilização, e a gente vive hoje essa dicotomia entre mundo natural e mundo civilizado que eu acho que a gente confunde um pouco a gente não está usando as palavras certas eu acho que a gente vai chamar de mundo real e o mundo a civilização virtual porque bem ou mal a nossa civilização é uma criação intelectual é uma criação da imaginação que a gente vai materializando com bloquinhos com tijolinhos é, com padrões culturais com roupas então Estamos nós cá, cada vez mais perdidos, cada vez mais assustadinhos, com essas transformações todas, e mesmo as pessoas mais progressistas começam a ficar meio inseguras, é natural. Daí a gente ficar mais vulnerável a teorias da conspiração, porque as teorias da conspiração, elas meio que, pelo menos, dão uma sugestão do que pode estar acontecendo. Dão uma sensação de que a gente tem um controle sobre o que está acontecendo, um conhecimento sobre o que está acontecendo. Vou dar exemplo, vou ter que dar exemplo de política, não tem jeito. Tem gente que tem certeza que vai ser estabelecido num comunismo mundial, o que é totalmente estapafúrdio. Se você parar para pensar racionalmente, quatro minutos, você vai perceber que isso é uma viagem, não tem comunismo. A gente viu uma sociedade profundamente capitalista. Eu prefiro chamar de uma economia corporativista, mas né, que haveria um capitalismo digital que seria mais interessante, mas também são mais outros assuntos. É, mas é absurdo você pensar, o comunismo acabou na década de 80, faliu na década de 80 e tem McDonald's na Rússia hoje em dia. Do outro lado, para ninguém se sentir aí né, é, que existe uma diferença, existe uma diferença de viés entre esses dois lados, mas não existe uma diferença de abordagem, porque do outro lado nós temos o pessoal com uma certeza absoluta de que a humanidade está ficando mais burra, Está ficando mais fanática, está ficando mais conservadora e vai tudo virar uma ditadura, um autoritarismo vigilantista. 1984, do George Orwell, vai acontecer e se a gente não se agarrar no V de vingança lá do Alan Moore, é né? Alan Moore, para tentar mudar as coisas, o nosso destino é negro, é uma distopia! Socorro! Os dois lados estão vendo distopias que também são igualmente absurdas. Não dá, é de, muito difícil você projetar uma, uma ditadura, um autoritarismo global, você pode ter um autoritarismo temporário nesse país ou naquele país, acho difícil no Brasil, mas com internet, com todas as conquistas de diversidade, e, e tem outros fatores aí que dá para resumir. Né? A, a história da humanidade sempre foi o aumento da diversidade cultural, desde o começo, desde que a gente começou a formar uma, tribos, etc. Nós somos seres que desenvolvem cultura e desenvolvem diversidade. A gente precisa de diversidade para desenvolver mais cultura. É um impulso natural humano. E autoritarismos não são bons para diversidade cultural. Pã. Enfim, a gente vai se agarrar nessas coisas. E tem vários problemas em se agarrar nessas projeções fantasiosas, delirantes. É que você alimenta o teu adversário, e nenhum dos dois está caminhando no mesmo sentido que a realidade, estão os dois divergindo, e aí o cara aqui fala assim, pô, não aconteceu ditadura nenhuma, totalitarismo nenhum, você falou que ia e não aconteceu, então tava tudo que você falou estava errado, e não estava, existe uma tendência é, conservadora no mundo hoje, só que extrapolar essa tendência conservadora para dizer que a gente vai virar panem lá dos Jogos Vorazes, é um exagero delirante, da mesma forma que o pessoal chega e fala assim, está vendo, não aconteceu comunismo nenhum. Vocês falam que ia acontecer comunismo e é dominar o mundo. Pelo contrário, os comunistas estão caindo nas mãos dos ditadores capitalistas, totalitários, capitalistas, né? que o pessoal sempre vê. Né? O pessoal daqui continua vendo o comunismo dominando o mundo, o pessoal daqui continua vendo a direita voraz dominando o mundo. Né? Mas o pessoal daqui vai perceber que esse comunismo que esse pessoal falou não aconteceu. Então se desmoraliza. E mais do que você perder o argumento para defender o teu viés, você perde o próprio contato com a realidade. É, eu tenho deixado alguns amigos em, em, incomodados, insatisfeitos, porque a maioria dos meus amigos estão no viés de, de, de esquerda, ou seja, acho que o... o aquele o comunismo ou aqui era... Enfim, o pessoal, na meu, no meu meio, acha mais mesmo que, vai, que tem um capitalismo horrível, todo mundo combinadinho, sabendo o que está fazendo, né, que o... Deve ter, na cabeça do pessoal, quase que tem reunião entre Trump e Bolsonaro e os donos da indú das indústrias todas, né? E eu digo que não, que o pessoal está viajando. E tem viagens menores. Há pouco tempo, o... ontem, eu acho, o ministro da Segurança, o Ministério da Segurança, sei lá, misturar os ministérios todos, é, falou que... Os policiais poderiam, não seriam punidos se matassem no calor da ação, com medo, etc. A pessoa fala assim, está estabelecida a pena de morte no Brasil. Não está estabelecida a pena de morte no Brasil. Você pode ter estabelecido a oportunidade do policial matar sem se justificar, mas isso é muito diferente de você pegar e criar uma lei estabelecendo a pena de morte. Seria uma pena de morte informal, digamos assim. É péssimo? É péssimo. Né, abre espaço para se usar as, força, as, as forças de, da polícia como força de repressão, sim. Mas, entende, o exagero te desconecta da realidade. E quanto mais você se desconecta da realidade, pior você vai fazer previsões do que está acontecendo, do que vai acontecer. Como é que a gente faz para ter uma, os pés mais no chão? Primeiro é não inventar chão para colocar o pé. Se você não tem evidência para aquele chão, se, você, se aquele chão que você imaginou, hipotético, ele não passa em, em testes, em, em, chama de falseamento, é, ele não é um chão sólido. Então, lamento muito, você não pode ir para lá, você vai ter que ficar aqui. Pô, queria muito saber o que está acontecendo lá. Desculpa, não dá para saber o que está acontecendo lá agora. É bom anotar, talvez, as hipóteses. Pode estar tá acontecendo isso, isso, isso, isso, isso. E você observando evidências que vão confirmando ou negando essas hipóteses. Dá trabalho e aí entra outro ponto que atrapalha a gente e nos joga nesse mundo de delírio, dissonâncias cognitivas e teorias da conspiração. Dá muito trabalho. Gente, o que a gente quer? A gente quer... É, a gente não quer só comida, a gente quer saúde, diversão e arte, não é isso? A gente não quer ter que cuidar da política, a gente tem a mídia para isso. Tem? Tem. Tem umas mídias que a gente tem que saber dar valor a elas. É uma forma de você transferir a, um pouco do teu trabalho para outras pessoas idôneas. Agora, você tem que saber, um, identificar as mídias que, são, que estão trabalhando a seu favor. Seu favor, no caso, aqui é a população. E população, dentro desse é, aspecto que eu estou querendo dizer, é quem não compra político. Você pegou, deu, sei lá, 5 milhões e elegeu um político, esse político te deve favores, ele vai te obedecer? Você não é população. Você não fez isso, você é a população. Ah, mas eu ganho 300 mil reais por mês fazendo meu trabalho, vendendo livro, sei lá, sou, eu escrevo história para Hollywood, ganho 300 mil reais por mês... Você compra político? Não compra político, estamos juntos, somos povo igualzinho, porque você não está definindo como os políticos vão se comportar. Essa é a minha ideia de população, tá? É, é quem não está, é quem só influencia o rumo da civilização através da sua voz, que não é muito diferente da voz das outras pessoas do povo. Como Você vai fazer isso como? Tem Twitter, tem tudo mais, a sua vozinha, não a sua vozinha, né? a sua vozinha, ela vai somando outras vozezinhas para fazer um, uma massa crítica, né? criticando um jornal, elogiando outro jornal, assinando, no caso não é só dinheiro, né? não é só voz, é dinheiro também, assinando um jornal independente que você percebe que é interessante, que é, é fiel àquele viés. Dificilmente você vai achar um jornal que não seja enviesado, mas pelo menos ele... Tem, digamos que tem um viés de esquerda, a gente tem que discutir muito essa coisa de viés de esquerda e de direita. Eu tenho chamado de um viés mais audacioso, progressista, um viés mais é, cauteloso, conservador. Né? Ele pode ser fiel a esses vieses sem ser infiel à lógica, à razão, aos fatos. Tá? Existem dos dois lados, né? é, pessoas dos dois lados. Está muito difícil o pessoal da direita, porque... A gente não vive um momento de direita no mundo, né? a gente vive um momento de transformação, de diversidade, de audácia, de progressismo. Então fica muito difícil você defender uma visão mais cautelosa, mais é, conservadora. Então o pessoal acaba apelando, muita gente apelando mais do que o pessoal na esquerda, porque o pessoal na esquerda está num momento mais favorável para encontrar argumentos, fatos, evidências, etc., que favoreçam o seu viés, né? porque a gente vive um momento assim da civilização, né? a gente caminha mais para um lado de esquerda, né? de transformação. Enfim, transferindo um pouco do nosso trabalho para a mídia, e a mídia, por favor, fazendo seu trabalho direito, é, a gente consegue ter um pouco mais de diversão e arte, e menos de participação política, mas não tem muito como fugir. Eu acho que a gente vai ter que, cada vez mais, é, tirar, aprender a tirar pelo menos um tempinho da nossa semana, ou do nosso dia para se informar sobre o que está acontecendo na política, na economia, na ciência, na tecnologia, se atualizar sobre os conhecimentos é, científicos e os avanços tecnológicos que a gente está tá passando para a gente conseguir ter um chão, que se não for um chão vasto, que seja um chão sólido. Né? Vasto no sentido de você entender tudo o que está acontecendo, sei lá, na área de é, organismos é, geneticamente modificados, tem um monte de conhecimento prévio que você tem que ter para chegar lá, então, às vezes, não é do seu interesse, então você tem que saber achar uma pessoa que tenha um conhecimento já naquela área, que possa te falar daquilo com uma certa propriedade. E, e esse é um ponto importante que não tem nada a ver com o método que a gente pode usar para tentar checar as coisas, mas é uma coisa que tem que ser falada. A gente tem que aprender a identificar fontes, identificar amigos que têm conhecimento naquelas áreas. Temos que saber escolher as nossas fontes de informação amigos, jornais e não é difícil. Você sabe, né? Se você não tem, é, não está num desespero muito grande com a sua capacidade cognitiva muito prejudicada, você sabe identificar uma pessoa que realmente tem conhecimento daquele assunto que ela está falando ou não. E, claro, a minha, a minha segunda paixão científica, na verdade, que minha primeira paixão científica é, é a ideia da dos memes, da memética, não é? dos memes virais, a, da memética. Procura o livro O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins. Talvez você conheça o Richard Dawkins pelo livro lá, O Deus no Delírio. Acho que pode ligar a máquina. Corre atrás do método científico, que é minha segunda maior paixão científica. Aprende a falsear, aprende a fazer hipótese, teoria, pesquisa método científico. O vídeo ficou grande demais já. Mesmo cortando, vai ficar uns 20 minutos. Gente... Espero que seja útil. Esse vídeo é necessário porque eu acho que vai ser importante para vídeos futuros, para me referenciar a ele, para a gente tentar fazer uma linha de pensamento. Beleza? Abraço. Espero que seja útil. Compartilha. Se bem, eu não sou um vivo de YouTube. Compartilha, curte se você quiser, se você achar que vai ser útil para alguém e se você curtiu o vídeo. Se chegou até aqui, você deve ter curtido. Ou marca que curtiu, para a próxima vez que você cair sem querer, você já saber que já viu esse vídeo. É, vou ficar feliz é isso gente tchau tchau é muito divertido você tirar onda com as teorias das é muito divertido você tirar onda com as teorias da conspiração com os delírios com as... e as teorias das... Cons... da. Ah, que difícil falar teorias das conspirações teorias das conspirações ou teorias da conspiração né? aí eu vou pensar no true... the true cost um documentário que está na Netflix, tem site, eu fiz um post sobre ele também, vou colocar tudo quanto é link aqui. Dizem que o teu vídeo perde projeção se você coloca link para fora do YouTube, mas vamos colocar link. vai Vou colocando o link lá embaixo, na descrição. Então, acho que me perdi. Eu me perdi. A selva de pedra. Isso é música do Otágio Rigorra, que era que virou fascista agora? É, não lembro. Não, isso é Titãs. Titãs é cool.